Hoje eu participei de um debate muito cheio na Universidade de Brasília e há um clima muito forte de rejeição e crítica a esse modelo que o governo chamou de gestão compartilhada, mas que nós chamamos de militarização, porque não teve debate. E no caminho para o debate, deputado Jorge Viana, eu vi um tweet do secretário de Educação em relação a esse tema. Ele dizia, não fui chamado para o debate da UNB, é um debate só com posições contrárias. E eu respondi ao secretário de Educação que nós também, essa casa... Não foi chamada a qualquer debate sobre a militarização das escolas. Ninguém foi chamado para debater a militarização das escolas. E a Secretaria de Educação não criou nenhum fórum de debate, nem com o poder legislativo. Isso é fato. Os deputados podem ser favoráveis. Mas, que não teve fórum de debate, não teve. Isso a gente está acostumado. O deputado Jorge Viana sabe o que a gente viveu com o Instituto Hostal de Base. A gente está acostumado quando não tem diálogo. Não tem diálogo. E aí na militarização não teve diálogo, não foi ouvido o Conselho de Educação e implantaram um modelo. Então a gente tem que fortalecer o Pedaf, a gente tem que fortalecer outros modelos de educação que sejam inclusivos, que respeitem a população e a diversidade. E o deputado Reginaldo Vera, sem dúvida, é uma referência importante para nós aí na luta em defesa do Pedaf, da educação no Distrito Federal. Um outro ponto que foi citado aqui hoje foi levantado pelo deputado Hermeto em relação a um coronel assumir o Hospital de Braslândia. Queria dizer para o deputado Hermeto que, inclusive, tem militares também no meu gabinete, tenho problema nenhum com militares. Mas existem, para todas as categorias e todos os segmentos, existe uma legislação. E essa legislação precisa ser seguida. A Constituição prevê qual é a função da Polícia Militar. E a Polícia Militar... Uma coisa não é, daqui a pouco vão militarizar os hospitais, os, as UBS, eu quero ver o que, que vossa excelência vai achar disso. A polícia militar está entrando em sala de aula quando o professor não entra, daqui a pouco eles vão aplicar curativo, não é essa a função, por óbvio. Então o deputado Reginaldo Veras já disse que a função da polícia militar, qual é aqui que é supervisionar as escolas, na vigilância, né? na segurança comunitária, na porta das escolas, no diálogo, era o batalhão escolar que era a solução e não o que eles querem fazer.